Fluxo de gás de efeito estufa e produtividade da cultura do feijão em sistema de integração lavoura-pecuária com dose e inoculação. Eu sou Priscila Grala orientada pelo professor doutor Jonas Santiago Piva. A integração lavoura-pecuária é a produção de grãos e animais numa mesma área de forma sequencial e planejada. Pensando em maneiras de adubação do sistema e passeios de intensidade moderados, são estratégias que visam maior produção e redução nas emissões de gases de efeito estufa. O plantio direto é um dos pilares das práticas conservacionistas, juntamente com outras atividades, como rotação de cultura, adubação de sistemas, passeio moderado e a utilização de genótipos melhorados. Acredita-se que utilizando o sistema ILP e a inoculação pode se proporcionar aumento na produção com relação ao cultivo somente lavoura, pois devido ao pastejo animal se proporciona uma elevação na velocidade de ciclagem dos nutrientes, onde o sistema radicular das plantas vão conseguir explorar, explorar maiores volumes de solo, sendo capaz de absorver nutrientes em camadas mais profundas e transportá-los até as folhas, onde grande parte dos nutrientes serão ingeridos no pastejo que vão retornar para o solo através de fezes e urina animal, logo sendo disponível novamente para o sistema. O objetivo do trabalho foi avaliar a produtividade da cultura do feijão em sistema de integração agropecuária e a utilização de inoculante com diferentes doses de adubação nitrogenada e sua influência na emissão de gases de efeito estufa durante toda a fase de inverno e verão. O experimento foi conduzido a campo na área experimental agropecuária da Universidade Federal de Santa Catarina, Campos Curitibanos. No verão houve três tratamentos de feijão, com sementes inoculadas, sementes inoculadas mais nitrogênio em cobertura e só aplicação de nitrogênio em cobertura. Utilizou-se o número de vagens, número de grãos, número de grãos por vagem e número de ramos para avaliar rendimento e produtividade do feijão. Na aveia, na parcela foram utilizadas três dores dienes, 0,75 e 150, subdivididas com duas alturas residuais de passos, 7 e 15 cm. Para a coleta dos gases, utilizou-se o um molde de câmeras estáticas fechadas, onde um aro de ferro é fixado ao solo durante todo o experimento. No momento das coletas, uma câmera é acoplada ao aro e feita as coletas em três tempos, 0, 15 e 30 minutos. Essas amostras são levadas em laboratório para análise de cromatografia gasosa. Para a produtividade, o tratamento de sementes inoculadas associadas à adubação de cobertura apresentou melhor resposta nas duas alturas residuais de pasto. Com relação à adubação nitrogenada na pastagem, quando não houve adubação no inverno, os tratamentos de sementes inoculadas apenas e penas inoculadas com adubação apresentaram maiores produtividades. Para os tratamentos com adubação nitrogenada no inverno, o feijão inoculado e adubado obteve maior produtividade, sendo superior ao das parcelas não adubadas na pastagem. Houve um pico de óxido nitroso logo após a aplicação de N, no tratamento apenas com adubação nitrogenada. O maior pico durante toda a avaliação foi com dose nitrogenada e inoculação, que coincidiu com o período de pluviosidade. A maior emissão de metano ocorreu após o quinto e o nono dia após a aplicação de adubação nitrogenada no um tratamento de inoculação com adubação. O primeiro pico de fluxo de nitrosos na aveia foi um tratamento de 150 kg de a 7 cm de pasto, coincidindo com o um período de alta pluviosidade. Em condições de solo com saturação hídrica, ocorre restrição de oxigênio em processo de desnitrificação, ocasiona maior emissão de gás para a atmosfera. Em passeio a 7 cm, maior intensidade, há menor cobertura de solo e menor acúmulo de biomassa. Então, uma compactação da camada superficial do solo aumenta a densidade e de umidade. É um ambiente propício para maior síntese e emissão desse gás. Os tratamentos 0,150 kg de N, ambos a 7 cm, apresentaram maior fluxo de metano. Embora durante todo o inverno, o solo tenha apresentado emissões baixas ou nulas, atuando maior parte como dreno. O feijão com semente inocular e fornecimento de nitrogênio obteve maior produtividade nas parcelas anteriormente mantidas com pasto até centímetros. cm. A aplicação de N proporcionou maiores emissões de óxido nitroso na cultura do feijão, porém não resultou em maiores emissões de metano. A emissão de óxido nitroso na cultura da aveia ficou baixa durante a maior parte das avaliações, apresentando um pico de emissão devido às concentrações de N mineral e umidade do solo. Já a metano sofreu pouca influência dos tratamentos, apresentando uma baixa emissão do solo ao longo das avaliações. Obrigada pela atenção.